Olá, aqui é a Daniele dos Anjos Schmitz, instrutora do curso Produção de Documentos Digitais Acessíveis. Vamos ver quais são as recomendações de acessibilidade sobre o alinhamento do texto. Estamos com o programa LibreOffice Writer aberto, com os menus barra padrão, barra de formatação, régua, uma página branca com o texto digitado. Quanto ao alinhamento do texto, nós sempre que possível devemos utilizar o alinhamento à esquerda, pois facilita a ligação entre as palavras e a leitura pelas pessoas que precisam ampliar o texto ou que têm dificuldade cognitiva. Para alterar o alinhamento, nós vamos selecionar o texto desejado, clicando no início e arrastando até o final, e podemos ir pela barra de formatação escolher a opção Alinhar à esquerda ou pressionar as teclas Ctrl L.